Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha e mais um vídeo pro canal. Hoje o vídeo é triste e feliz ao mesmo tempo. Triste porque a gente vai estar tá, vai tá indo embora uma moto que basicamente ficou um tempo aí de uns dois anos com a gente. Fez muita alegria, fez tipo, a gente teve a parte de raiva também, não vamos dizer que não, que toda moto tem seu lado bom e lado ruim. Mas é uma moto que tipo assim, que fez com que a gente desse mais valor, não só por marca, entendeu? Mas por questão mais de pra que a moto te serve, se ela tá te servindo bem, independente de marca, é isso que eu tô querendo dizer para vocês, que é a nossa STX. Tá aqui a nossa Viúva Negra, ela vai agora para novo dono, desde que eu reformei ela, todo mundo sabe que eu tava vendendo ela, que na verdade é, a intenção era deixar ela filé como ela ficou, para a gente está conseguindo reviver a nossa tornadona, nossa tornadona tá interditada aqui desde o capote coitadinha, tortou bengala só um bocadinho, tem que fazer ela inteira, então essa moto vai estar nos dando a oportunidade de trazer a Tornada à vida, então, eu sou muito grato a ela e esse vídeo é um vídeo muito curto, mas eu vou estar trazendo várias partes, várias coisas que aconteceram com a STX, é um tipo um resumão desde que eu peguei ela, então assiste aí que tá muito legal, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, tamo junto, Viu, até a próxima, que seu novo dono esteja muito feliz E que o, pro, o novo proprietário dela se divirta bastante E tanto quanto a gente se divertiu Então, vai com Deus e até a próxima E que venha a Tornadona, valeu? Tamo junto, assiste aí, hein?